Fala, galera! Hoje eu vou contar nesse vídeo como que eu superei um dos maiores medos que eu tinha na vida e como que o mergulho no mar trouxe aprendizados para minha carreira. Olá, se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Como eu falei, hoje eu tive uma experiência irada de mergulho e era um dos maiores medos que eu tinha mergulhar de cano, né? Aquele mergulho profundo. Fomos a 15 metros, 20 metros lá no momento. E isso me trouxe vários aprendizados. Consegui superar um dos maiores medos que eu tinha na vida por ter tido um mini trauma no momento. E eu queria trazer aqui os paralelos para a sua carreira. Fala galera, voltei aqui do mergulho e estou parecendo, sei lá, o que é de babá, eu de protetor solar. Mas resolvi aqui parar um pouquinho, depois dessa experiência minimal e contar como que foi eu superar esse medo. Na verdade, eu já tinha tentado mergulhar algumas vezes e por desconforto, uma vez a gente estava, a Thaís, a gente estava lá em Los Rocks, na, na Venezuela, no Caparadizipo, e a gente foi tentar mergulhar, só que no, no momento ali que a gente foi baixando e eu fui perdendo o controle da situação porque depois você emerge né, até certo ponto, você não pode voltar né? e aí eu nunca tinha feito, tava ali de conforto do, do, da experiência nova não sabia muito bem como que era, eu nunca tinha feito, era principiante então teve um momento ali que a Thaísa foi descendo, ela sentiu um pouco ouvido, ela falou Fez um movimento assim dizendo que estava ruim, eu já fiquei meio nervoso, aí depois minha câmera, eu tava com uma GoPro aqui, tava um né? Um pau de selfie, que não boiava, então ele tava pendurado no jaleco, no meu colete, e ele caiu no chão, foi lá para baixo, eu fiquei mais desesperado ainda, eu falei, ó, oh, não, não, não, não, vou subir, vou subir, não dá, não dá pra mim. E aí abortei, aí só foi, ela fez o mergulho, foi bem legal e tal, e eu fiquei só no snorkeling. Então, desde aquela época, eu meio que desenvolvi um trauma, um desconforto muito grande com o mergulho. Apesar de adorar o mar, adorar snorkeling, adorar mergulhar é, mais freestyle, mas a questão de mergulhar com cano é, me dava um desconforto muito grande, eu comecei a evitar. A gente foi para vários lugares paradisíacos e eu perdia a oportunidade de ter uma experiência única ali com o mergulho por medo por querer controlar o incontrolável e ali dentro da, do mar eu perdi o controle total porque eu não poderia subir a hora que eu quisesse, então se batesse o desespero eu não poderia fazer nada. Isso para mim foi muito merda, foi muito ruim e me levou a evitar totalmente um dos maiores prazeres na vida que é ter a paz do fundo do mar, é ver coisas incríveis, é se conectar com a natureza no fundo do mar, é ter um sentimento de conexão espiritual com o mar ali, que é uma coisa linda. é Uma vez que você se sente mais conectado e se sente realmente sem aquela pressão, desconforto ali, você deixa fluir né, a experiência, você começa a ver coisas incríveis, animais. Né? Dessa vez eu vi o um povo lindo, gente viu uma moreia enorme, a gente viu tartaruga, a gente viu um milhão de peixes coloridos e peixes locais que só tem aqui na Bahia. Então, foi uma experiência incrível. porque quê? Porque eu botei na minha cabeça que eu ia superar esse meu medo. Eu ia trabalhar a minha mentalidade para seguir em frente apesar do medo que eu estava sentindo. Então, eu desenvolvi ali coragem, porque coragem não é não ter medo. Coragem é você seguir em frente, apesar de sentir medo. E foi o que eu fiz. Foi engraçado que ali fora, né, aquelas imagens que a gente viu ali, tá todo mundo sorrindo, ouvindo as explicações de boa. Sou, pô, pescador parrudo, né? Cheio de coragem. Aí a gente foi, começou a entrar no mar de boa, ele falou que ia rolar um treinozinho antes, porque eu não tava não lembrava muito bem, né, Do como que faz pra essa máscara entrar água, etc. E aí rolou o treino, foi de boa, só que eu pensei que a gente ia treinar um pouco mais. Então rolou, já foi assim, depois de, que eu fiz as manobras básicas ali, a gente já entrou no mar e quando eu menos percebi, tava indo. E aí eu trouxe vários dos aprendizados que eu vim desenvolvendo aí com a respiração, com a meditação, né, que a, o ritmo de respiração é muito próximo da meditação. Então, eu só falei cara eu já medita quatro cinco anos e então eu só repeti o que eu já faço Não tá tem tanto novo aqui era muito mais crença na minha cabeça que eu não sabia fazer e ali no início né desconfortável ainda no raso parecendo um jacaré né que nem o homem peixe né Henrique Peixe, é grande sábio ele fala né nas fases de desenvolvimento humano é, fazendo paralelo com o Mario eu ainda estava na primeira fase ali debatendo zero confortável mas uma vez que eu entrei no flow eu entrei no, no mar, realmente estava lá embaixo, fui acompanhando, foi uma experiência linda. Eu fiquei uma hora praticamente debaixo ali, é, tive momentos assim, onde entrava água e tal, mas eu com calma, mantendo a paz, conseguia superar, e para mim, essa experiência me trouxe muitos aprendizados legais. O primeiro é... Realmente, quando você tem um medo na vida, não deixe de enfrentar o medo. Quando você enfrenta o medo, é onde você mais cresce, você consegue superar aquela situação, você tem um sentimento de satisfação, e prazer muito grande. Porque você realmente se mostrou capaz de expandir os seus limites de conhecimento, de maestria, de sabedoria. Então, isso é muito forte, né? Então, esse é o primeiro aprendizado, sempre aprendizado. é como a conexão com a natureza ela existe em qualquer nível. Né? E no mar eu ainda não tinha me conectado daquela forma, eu tinha nadado com o vídeo, com experiências de norte, mas o no mar é especial. Então, o novo, né? como pode fazer surpresas lindas e memórias aí para a vida. Por isso, foi muito legal os ensinamentos que o mar, principalmente ali antes, né? com o Ricardo, ele trouxe muita sabedoria, eu explicar de uma maneira apaixonada, né? perceber. Como é especial fazer isso com alguém que ama o que faz, né? Então ele... A gente fez uma entrevista também para ele contar a história dele e como muda você ter uma experiência dessa do lado de alguém que simplesmente faz pelo salário no final do mês está ali né, considerando aquilo um emprego, diferente que considera aquilo um trabalho, uma paixão, está conectado com a sua verdade, com o seu propósito. Então a experiência foi muito mais mágica, porque ele proporcionou esse contexto também. E quando você tem alguém assim que te acompanha, você desenvolve mais segurança para fazer uma transição dessa de superação do medo, de superação de uma crença. E o paralelo é muito óbvio com a carreira, né? Você tem um medo fudido de não dar certo no um julgamento dos outros, de acontecer alguma coisa inesperada, de fugir do seu controle, de as economias acabarem. A né? economia do ar, né? no caso ali, eu tinha um limite, né? Eu poderia ficar até tanto tempo ou até tal nível. Então isso tudo, o, o mergulho, traz um paralelo muito grande com a sua carreira, com a sua vida, com o seu trabalho. Você precisa ter responsabilidade. Você precisa cuidar do outro, né? Toda hora o Ricardo olhava para ver como eu tava. A comunicação, né? É ok, tá tudo bem. Respira, respira, paz, tranquilidade. E outro aprendizado é que nesse momento de desconforto novidade, nada melhor do que respirar. Quando você respira, você traz você se centra novamente no seu ser, você traz atenção para momento presente, você para de pensar né, no futuro e lá embaixo você não consegue pensar em nenhum problema, estresse, coisas na cabeça, porque senão você perde ali, o ritmo da respiração e você pode dar uma merda grande e morrer. Então você fica presente 100% para cada instante, para cada gruta que você entra, para cada novo peixe. Então você desenvolve uma uma presença plena, uma atitude mindful, né, que é mágica. Quando você consegue desenvolver isso continuamente na vida, você atinge coisas extraordinárias. Então o mar te ensina também a estar sempre vivendo no presente. Você não olha para os erros que você cometeu no mergulho passado, você não fica imaginando como vai ser o mergulho seguinte, né? você está ali atento, porque a qualquer momento pode passar um tubarão, pode passar uma tartaruga, pode passar um golfinho, você pode encontrar uma estrela do mar, então você pode viver esses milagres cotidianos ali de uma maneira mágica, mas se você não estiver atento para o presente, você deixa passar, só fica na sua cabeça viajando né, para as ilusões dos tempos, do futuro, passado, e não tem sentido nenhum. Então, assim, foram, foram muitos aprendizados, foi muito legal, paralelo com a carreira, com o momento lá que eu, eu também tive medo pra caramba pra pedir demissão da L'Oréal seguir em frente no empreendedorismo é, e eu seguir em frente mesmo assim né, não conseguindo controlar todas as variáveis tendo bastante crenças aí que estavam me limitando mas seguir em frente me levou para um, um estágio de vida muito mais especial é né, onde eu tenho muito mais orgulho do que eu estava construindo antes e o mergulho foi a mesma coisa, se eu não tivesse enfrentado esse medo, talvez não tivesse feito uma diferença tão grande e agora tenho certeza que eu estou muito mais confiante, porque já errei, já superei, segui em frente, já pratiquei mais vezes. E agora, na próxima oportunidade, vai ser muito mais fácil enfrentar o medo, ou talvez ele nem esteja tão forte como esteve antes, né? Então é isso aqui. Dá uma olhada aqui nas descrições, porque lá vem falando de vários formatos de transformação que eu ofereço para te ajudar aí na reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, sempre. Beleza? Espero que tenha feito sentido para você. Até a próxima.